Terça Gamer, e hoje a gente vai conversar sobre os jogos que, na nossa opinião, foram os mais influentes da história. Bom, na nossa história, que não é muito longa, mas tá aí. Tá aí. sou a Júlia, sou o Miki, e esse é o TV em cores. Pedindo sempre aquele like nesse vídeo pra ajudar a gente, a se inscrever no canal se não é inscrito, e apertar o sininho, porque ele é muito importante, que é com ele que vocês recebem notificação quando tem vídeo novo aqui. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou começar falando de um jogo que eu fico muito triste que a gente nunca comentou aqui no canal, que é League of Legends. Eu acho que League of Legends foi... A gente passa vergonha do tanto que a gente não fala aqui no canal. Cara, sério, o tanto é de real. gay, o tanto é. de... Eu não sei como é que é o, a, a, o público, assim, de lésbica, de uhum. pessoal trans, pessoal bissexual, mas, mas assim, é gay. o gay, o tanto de viado que eu conheço, que joga League of Legends, e assim, é um negócio que mudou a perspectiva de Sim. o que é esporte, o que é competição, o que é um campeonato, assim. Tem coisas tão grandes quanto muita coisa de futebol aqui no Brasil, e é um absurdo, é um monstro, Sim, né? Sim, com certeza. É, eu não jogo jogos de computador, porque eu tenho muita dificuldade, eu já aceitei, eu não fico chateada com isso, mas eu sempre fiquei triste que eu não consigo jogar League of Legends não? porque é muito interessante é a questão do League of Legends, eu tenho essa questão também de não conseguir participar porque eu não sou muito fã daquele tipo de jogo e principalmente por ser online, ainda não existe tipo de jogo online que eu goste de jogar além de Playstation vs. Zombies 2 mas é, a maioria dos jogos online não funciona pra mim. Só que não tem como a gente só ignorar a importância Sim. e a magnitude de League of Legends, né, do LOLzinho. <risos> e, cara, é, é isso. Tipo, não tem... Eu acho que a gente realmente falta falar isso aqui, porque Sim. a gente não joga. Eu tenho alguns amigos muito lozeiros. eles falam muita coisa e a gente vai pegando. Mas não é o suficiente pra eu entender. E assim, é muito interessante, é um mundo muito grande, são muitos personagens, é muitas maneiras de jogar. E eu achei isso incrível. Eu jogo Overwatch, que é uma versão menor, assim, seria a mesma coisa, só que é outra plataforma, outros jogos e tal. E assim, Overwatch é muito legal, mas ele não é tão grande. E quanto à League of Legends, você tava falando muito da coisa da jogabilidade, do jogo em si. Pra mim, o que ele revolucionou muito foi a forma que o mundo, o exterior ali daquela parte da internet lida com LoL. Porque, cara, todo mundo tem que admitir que é isso, mano, é eSport. E isso existe, isso é uma modalidade, isso tá dando muito dinheiro, tá dando muito louco. Isso é um, um trabalho, isso é profissional, isso é treino, isso é estudo, isso é equipe, isso é... Técnica, é um, tudo. É uma tudo. técnica. Acho que tem pessoas que não nasceram pra serem profissionais de esporte do mesmo jeito que tem gente que não nasceu, tipo eu, pra jogar futebol. É, e é isso, a, eu acho que tem um, tá, tá tendo uma coisa de... É uma nova geração de esporte, olha só quão absurdo que isso é, sabe? É um outro tipo de modalidade, que de uma coisa assim, que é olímpica, Tipo, tem milênios de, de existência e a gente tá transformando isso numa coisa tecnológica, numa coisa de game, sabe? Então, League of Legends, mesmo não jogando, mesmo não participando desse mundo, Respeito 100%. venero absurdos. Eu vou falar junto de dois da Nintendo, porque são duas gerações diferentes. Eu quero falar de 007 GoldenEye. Ah. <risos> 007 GoldenEye me fez perseguir os meus primos no combate é, é, de dupla, de, de assassinato. De quatro, não tem quatro, quatro. éramos é, é. três, e um deles jogava com o volante do jogo do jogo de carro. Era incrível, eu persegui aquelas crianças, eu traumatizei muitos, muitos primos meus. É um bom jogo. É um ótimo jogo. E uma coisa que eu achava incrível no GoldenEye, principalmente nas missões, era a questão do movimento. Porque antes de GoldenEye, pelo menos nos jogos que eu joguei, eles eram muito lentos e às vezes eles não tinham uma coisa que a gente faz quando a gente porque a gente é humano. Então, a gente, quando anda, a gente anda assim. E os jogos, normalmente, eles andavam reto. Uhum. E as pessoas passavam mal, ninguém sabia porquê. E aí, o GoldenEye não teve isso. É, porque o GoldenEye teve muita questão do início ali do 3D, né, sair daquela coisa de duas dimensões, né, e foi pra uma coisa mais 3D. É um ótimo jogo, só que, pros parâmetros <risos> de hoje, é um pouco insofrível. Mas eu acho é, que eu entendo a questão. É isso, tipo, eu achei que ele, fe ele fez realmente uma revolução dentro da Nintendo. E pra mim, ele foi um dos principais questão de como a Nintendo tá, está hoje. Que eles sempre começaram a pensar muito nisso. Como a gente consegue fazer a imersão. E aí eu vou falar que quê? O Wii Sports. Wii Sports. O Wii, o Wii por si só já é um baita de um console. Ele, é, ele foi revolucionário. Não há ninguém no planeta que pode... Assim, eles podem não gostar de Wii. Mas eles vão falar. Pô, chegou e mudou muita coisa. Cala a minha boca. O Wii, ele é tudo pra mim. Porque o eSports, eu lem... o eSports, eu conseguia lembrar de jogar com a minha mãe, eu lembrava de ter a mesma coisa que a Nintendo sempre fez, só que de uma maneira polida. E era divertido, você juntava os amigos e jogava tênis, sabe? tipo, era muito legal. E ainda tinha todas as outras questões de que o motion plus deles era muito bom, eles aprenderam a fazer um com... E aí todo mundo veio depois, fez muito bem, fez muito melhorado, mas ainda assim veio alguém primeiro. É, é porque eu gosto muito da Nintendo nesse sentido, é que ela sempre faz uma resposta a alguma necessidade ou algum problema. O Wii foi muito do tipo família sempre julgou quem tava jogando videogame o que, que ela fez? Ela fez todo mundo jogar videogame. Com o Switch, Switch, o pessoal tá todo online, todo mundo tem, tá informado em casa, no computador, o que, que eles fazem? Eles fazem o um negócio portátil pra todo mundo vai. poder jogar em qualquer lugar. Vai jogar então, é no parque com seus amigos. E a minha mudança grande, assim, a última que eu queria falar que eu sei que você não gosta, mas é a Minecraft Minecraft é uma coisa que eu eu acho que é um jogo muito, muito importante. Eu reconheço. Você tem, tem as suas questões com gráfico, principalmente. Só que eu, eu acho que Minecraft é um jogo que... O momento que ele chegou, a forma que ele chegou foi muito importante. Porque foi uma coisa que... A gente estava na época que os gráficos bons, Sim. os gráficos, assim... Super... Hiperrealista. Hiperrealistas. Hiperrealistas estavam, assim... Entrando assim. com força, já um, tava virando uma realidade assim, todo mundo tava esperando um mínimo assim, assim. de gráfico muito bom. E Minecraft chegou com aquelas coisas assim, Quadrado. pixeladas, quadradas, mostrando que para um jogo ser bom, assim, é muito bom o um jogo ter narrativa, ter assim, uma história muito boa, ter um gráfico perfeito, mas não é necessariamente isso que faz o jogo bom. Um jogo bom é bom quando você se diverte com ele. Sim. E, cara, Minecraft é só uma comunidade que tá ali todo mundo junto querendo matar zumbi, matar esqueleto que tá querendo te matar e, assim, criar uma comunidade e lá dentro. Culto, fazer vários tipos de coisa muito interessante. Eu reconheço toda a importância de Minecraft. Minecraft mexeu na cultura pop. Eu é. não tenho como negar isso. Eu tenho problemas sérios com o visual. E assim, eu falei de GoldenEye antes, eu sim reconheço Não, essa total. questão. Mas é porque pra mim é tão quadrado e é tão difícil de enxergar as outras formas que é incômodo, mas ao mesmo tempo eu vejo como é incrível. Não, é, é mágico, assim. Eu Hoje em dia jogo bem menos, só que a, a forma que a comunidade te recebe, sabe? A forma que você consegue entrar lá naquele mundo, ser ajudado, sabe? É muito, muito legal, muito bonita. E isso cria também, porque são crianças na maioria sim. que estão jogando, né? Então assim, é muito legal você criar esse senso de comunidade na cabeça de crianças, que, gente, é o futuro da humanidade, da geração, né? A então... gente, assim, a gente não sabe quanto tempo a humanidade ainda tem, mas eles ainda estão chegando, então eles têm que saber. E as crianças têm nada a ver com isso, gente. Vamos combinar. E você vê, né, que Minecraft tem sua importância, né? Julia aqui, que nem gosta, respeita. E, e agora, sabe? né, a gente quer saber de vocês, gente, o que, que vocês acham. Vocês concordam com os jogos que a gente falou aqui? A gente quer saber também quais vocês acham que revolucionaram. Se foram consoles, se foram multiplataformas. Comenta, Comenta aqui. aqui, dá aquele like, não esquece. E a gente até no próximo. Tchau, tchau. tchau.